E aí, gente verde, e aí, gente profunda, eu tô aqui pra te mostrar 15 formas de utilizar a energia das plantas na sua vida. Aproveita, fica aqui nesse vídeo porque pouca gente sabe disso. Solta a vinheta, pessoal! está chegando no canal agora é muito importante você compreender o que é a fitoenergética. A fitoenergética é um sistema de cura natural que utiliza a energia das plantas para restabelecer nosso equilíbrio energético, nosso equilíbrio mental, emocional e espiritual principalmente mas a fitoenergética também atua no equilíbrio físico. Atualmente, a gente meio que se desconectou né, da energia das plantas nesse mundo atual. Antigamente, era mais normal a gente participar assim, de rituais na família, né, que envolviam os chás, as ervas, as plantas. Você deve lembrar da sua avó utilizando as plantas ou da sua bisavó mas hoje não é muito comum. As pessoas se aproximaram do caminho da farmácia e esqueceram o caminho da floresta, o caminho da horta, o caminho do natural. Só que tem uma questão aí. O ser humano com o avanço da tecnologia e com os avanços da nossa sociedade moderna, ele esqueceu que as plantas, os remédios naturais, os remédios caseiros, eles são feitos sob medida para nós, porque estão inseridos dentro do mesmo ecossistema onde nós fomos criados. E por isso, eles não deixam rastro de subprodutos no corpo, não deixam efeitos colaterais e nem contraindicações. Mas o imediatismo dessa nossa sociedade moderna faz a gente procurar um socorro para ter um alívio imediato a qualquer coisa que a gente sinta. O ser humano não quer mas se frustrar, ele não quer se decepcionar, ele não quer sentir uma dor e ao menos refletir por que está que com aquela dor. Não, o imediatismo é tal que assim que alguém se sente triste, chateado, ele já corre na farmácia para procurar um remédio, um comprimido, um antidepressivo, um psicotrópico, né, pra não sentir as sensações. Só que sentir as sensações faz parte da nossa natureza. Claro, eu não tô dizendo aqui que uma pessoa tenha que ficar insistindo na dor ou sentindo dor por muito tempo, mas se a gente começar a ter um sentimento e parar para analisar por que, que você está sentindo, de repente ele já desaparece com o simples fato de você refletir, de você pensar direito, de você respirar da forma correta, de você acalmar, baixar a ansiedade e analisar a situação de um ponto de vista mais racional. E se você corre na farmácia e toma um comprimido? Aquela dor passa, você não vai parar para pensar, para refletir na sua vida e ver o que está que acontecendo. Você simplesmente vai agir de forma automática e ainda encher o seu corpo de efeitos colaterais, de contraindicações, vai encher o seu corpo de veneno, que não é compatível né, com aquilo que você está precisando. E é óbvio que em situações né, de dor, em situação de cirurgia, em situações onde você precisa tratar doenças, você precisa tem que tomar um remédio, mas eu tô falando da banalização que existe hoje em dia de tomar remédio por qualquer coisa, por qualquer motivo, né? qualquer coisa tola, qualquer coisa boba, a pessoa vai lá e se entope de remédio. E a fitoenergética, ela fala exatamente o contrário, que é na natureza que você encontra equilíbrio, é na natureza que você encontra os remédios que são feitos para você. Sob medida, sem efeito colateral, sem contraindicação, exatamente de acordo com o que você precisa. Só para você saber, fitoenergética não é fitoterapia. São duas ciências bem diferentes. A fitoterapia utiliza a propriedade química da planta para atuar na química do organismo. Então, ela utiliza... Lá, os, os princípios ativos das plantas para atuar no corpo físico. A fitoenergética utiliza a vibração das plantas, a energia das plantas para atuar naquilo que em nós é energético, que é a mente, a emoção, o sentimento, o pensamento, o espírito, tudo isso é formado por um campo de energia. Então, a gente utiliza o campo de energia da planta para trazer alívio para o nosso campo de energia, dos pensamentos, sentimentos, emoções e também do espiritual, certo? Essa é a grande diferença entre fitoenergética e fitoterapia. São duas coisas bem distintas. Embora muitas vezes se use a mesma planta, por exemplo, o manjericão ele tem propriedades é, fitoterápicas, como, por exemplo, um tempero, e ele tem propriedades fitoenergéticas, como uh, atuar elevando o nosso nível de verdade, irradiando energia mental. Então, é a mesma planta, só que com propriedades diferentes e atuando de diferentes formas, em campos de energia diferentes, entende? É, a fitoenergética ela é reconhecida pelo Ministério da Saúde do Brasil. É uma terapia que tem mais de 20 anos e que já transformou a vida de milhares de pessoas. Tanto os terapeutas fitoenergéticos que atendem com a técnica, quanto as pessoas que utilizam a fitoenergética para melhorar a sua vida, a vida dos seus familiares, dos animais de estimação e até dos ambientes. ok? Então, é, muitas pessoas nos escrevem né, aqui nos comentários e em outras redes sociais também para perguntar quais são as melhores maneiras de usar a fitoenergética. Esse livro aqui, Fitoenergética, A Energia das Plantas no Equilíbrio da Alma, ele foi lançado há quase 20 anos. E ele é best-seller e é um dos livros de terapia mais comprados do Brasil já há muitos anos. Né? Ele está entre os... Best Sellers, mas a gente pode chamar ele de Long Seller, que é um livro que fica como bestseller por muitos anos. E essa é uma edição comemorativa de aniversário de 15 anos da fito que a gente fez há um tempo atrás. E aqui a gente traz 118 ervas, né? 118 plantas e as propriedades energéticas de cada uma delas. Nesse livro aqui, a gente tem mais de 30 formas de usar. A fitoenergética, eu trouxe 15 aqui nesse vídeo para te mostrar que a fitoenergética é muito ampla, porque as pessoas focam muitas vezes no chá, achando que a gente pode usar só como chá, mas tem muitas outras maneiras de utilizar também, ok? Se você quiser adquirir esse livro, que sempre alguém pergunta, né, enquanto eu estou falando dele, ele é ótimo, e pode te ajudar muito. Tem até como montar tratamentos aqui, tem os tratamentos assim indicados para cada área da vida também no final do livro, então ele é um livro muito prático, muito fácil de ser utilizado. Se você quiser adquirir ele, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? É só você clicar para adquirir, beleza? Então, vamos às 15 formas de utilizar a fitoenergética na sua vida. Bom, a primeira é bem curiosa, mas você pode utilizar, sim, a fitoenergética abraçando uma árvore. Quando você abraça a árvore, você coloca seus sete chakras em contato com ela e a árvore ela é considerada uma antena né, da humanidade com Deus. Então, é através das árvores. As árvores elas têm uma verticalização de conhecimento, onde elas captam energia divina e trazem para a Terra, distribuindo né, através das suas raízes. Quem assistiu aquele filme Avatar, né? É, lá eles mostram exatamente o campo de energia de uma árvore e o que, que ela a, o tipo de conexão que ela produz com as outras árvores né, embaixo da terra. Tem até um site que se chama Wood Wide Web, né, que ele fala dessa rede de internet que as plantas têm né, através das suas raízes embaixo da terra, que elas trocam energia, elas trocam informações. Então tem vários estudos já sobre isso e pesquisas científicas que é, corroboram e que comprovam né, que as plantas se comunicam, que elas têm uma rede de energia. E o que a fitoenergética faz é usar essa rede de energia a nosso favor. Então, quando você abraça uma árvore, você está absorvendo a energia de sabedoria e de cura da árvore, distribuindo né, nos seus chakras, nos seus pontos de energia. Então, abraçar uma árvore, estar perto de uma planta Observar, por exemplo, um pé de louro, ficar olhando para ele, contemplando a divindade dele, também é fitoenergética. Não precisa necessariamente ingerir o chá para você fazer fitoenergética. Aí a segunda opção que a gente tem é o banho. Você pode preparar um banho de ervas, tomar esse banho, e aí esse banho você pode fazer com as plantas que a gente sugere aqui nos outros vídeos. É só você assistir os outros vídeos que tem vários tratamentos aqui para diversas coisas diferentes. Agora eu vou focar realmente em falar as formas, ok? Mas o banho você pode pegar seu composto fitoenergético normal, montar um banho e tomar um banho de ervas, tá? Tem a compressa também, ou seja, você molha um paninho no chá e coloca ali no local que você quer energizar, ou no local que você está sentindo dor, ou no local que está ferido. Tem também a inalação. A inalação é quando você prepara um chá fitoenergético e a fumacinha vai saindo da xícara ou do copo. Em vez de beber o chá, você inala, você respira aquela fumacinha do chá. Vai funcionar super bem também. A vaporização é quando você pega essa mesma xícara de chá que está saindo o vapor e você passeia pelo ambiente, distribuindo essa vaporização para tratar o ambiente onde você está. Pode ser no trabalho, pode ser na sua casa, pode ser onde você escolher. É, tem também a sopa ou caldo. Aí a gente pode trabalhar com os temperos, tá? Tem a sopa e o caldo, tem a salada e tem o tempero. Eu vou falar dos três aqui juntos. Porque tanto na sopa, no caldo, na salada, no tempero, você utiliza as plantas que são consideradas aromáticas, né? E tem aqui no livro várias. Tem o orégano, tem o louro, tem a manjerona, tem o manjericão, tem o alecrim, tem a canela. Então, tem várias plantas que podem ser utilizadas como tempero em sopas, em caldos, é na salada, né, como tempero no arroz, como tempero numa comida que você tá fazendo. Então, as plantas fitoenergéticas também têm essa função. Aí nós temos o suco, né? Você pode colocar a erva no suco, como a canela, por exemplo, o cravo da índia, né? Você pode colocar no suco que você vai beber, também vai ter efeito fitoenergético. Ou então, o que você pode fazer? Você pode preparar um chá com uma infusão a frio, que é uma outra forma de, de utilizar a fitoenergética, você coloca a planta aqui dentro, faz uma infusão a frio, coa e usa essa água energizada com a infusão a frio para preparar o suco, também pode fazer. Você pode pegar o chá também, que, que foi feito na infusão a frio e já está pronto e misturar no balde da água que você vai limpar a casa e utilizar esse composto energizado para limpar a casa e assim você vai limpar a energia do ambiente. Você pode colocar esse mesmo chá, sem infusão a frio, na, no filtro da água, né? Para quem tem aqueles filtros de barro ou a bombona de água que fica na cozinha, você pode colocar lá dentro, misturar com a água e toda a família que beber aquela água, né? As pessoas da família vão se tratando. Tem uh, compostos que a gente faz para melhorar relacionamentos, para melhorar a energia do ambiente, então dá para usar. E também dá para fazer um spray, dá para pegar esse mesmo chá que você prepara lá com as ervas que você gosta, colocar num borrifador e sair estreizando, né? Borrifando pela casa. Também temos o chá, então, né? Que você pode fazer infusão a frio ou a quente e temos o sachê. O sachê é quando você pega um pouquinho das ervas desidratadas, coloca dentro de um paninho, energiza e você usa perto do corpo. Eu tenho um sachê aqui no meu sutiã. Tem o sachê, ó. Acabei de tirar de dentro do sutiã. Cor de rosinha, que eu preparo antes, eu deixo pronto. E aí eu vou trocando todo dia. E para as mulheres é muito bom porque a gente consegue, né? A gente tem um lugarzinho ali perfeito para guardar, perto do coração, né? Coloco aqui do lado esquerdo. E os homens podem usar no bolso, podem usar no bolso da camisa, no bolso da calça, né? Onde preferir, onde gostar. Tem gente que usa até no pescoço, né? Porque tem aqueles... Uh, eu acho que é relicário o nome, que é um estojinho, né, onde dá para colocar uma erva dentro. Então, tem pessoas que usam, fazem o sachezinho e colocam no pescoço, ok? Então, essas são as formas, né? vamos só recapitular rapidinho. Abraçar uma árvore, banho, compressa, inalação, vaporização, sopa ou caldo, salada, tempero, suco, na limpeza da casa, no filtro da água, na infusão a frio spray, chá e sachê. Essas foram as 15 maneiras de utilizar a fita energética na sua vida. E se você quiser o livro, é só clicar no link aqui embaixo na descrição, tá bom? Um grande beijo para você, muita luz e até o próximo vídeo.